Na verdade, o presidente e a composição da mesa da comissão desrespeitaram o regimento. Então, quando há esse desrespeito, porque esse relatório ele teria que ter sido objeto de uma publicação, ele teria que ser entregue previamente e há ainda uma questão pendente, porque como há uma demanda para esse projeto ser é, associado a outros projetos que existem aqui, deveria esse esse condensado, está lá na mesa. Então, nós tínhamos vários argumentos do ponto de vista do regimento. Então, eles iniciaram o um processo de desrespeito. E aí, algumas pessoas que estão mais envolvidas, estão é, emocionalmente envolvida nesse processo, foram para um enfrentamento. E da parte deles também houve um enfrentamento duro. Eu acredito que não será um clima fácil, porque nós estamos vivendo um momento onde temos um governo que é o grande patrocinador dessas reformas, inteiramente fragilizado, sem a mínima condição de governar o país e, portanto, perde a legitimidade até de fazer a discussão. Quer dizer, mesmo para aqueles que defendem essas reformas é mais inteligente tirar esse presidente e no momento adequado nós discutimos de forma mais aprofundada